Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações para a gente do setor policial, porque os furtos, infelizmente, continuam acontecendo aqui na nossa cidade. O Albert, mais um estabelecimento comercial foi alvo de furto aqui em Três Lagoas? Exatamente, Ana. Esse caso aconteceu no final de semana, nesse feriado né, prolongado aí no domingo, furto aí em uma madeireira, viu? Movimentou também o feriadão aí com a polícia militar, foi por volta das 9 horas da manhã deste domingo. A polícia foi chamada para ir até o local e os marginais, né? Eles pularam aí o um muro tentando realizar um limpa no estoque dessa madeireira, né? É, o pessoal identificaram aí que é um, um usuário de entorpecentes ali, muito conhecido na região, que vive perambulando ali na região. Ele fugiu ao perceber aí que os vizinhos chamaram aí a polícia, né? Essa ação criminosa foi gravada, né, por circuito de monitoramento. Os criminosos fugiram levando algumas ferramentas, Ana, como serra elétrica, maquita, furadeira e outros objetos, né, que... que... Iriam ser levados, mas esses marginais acabaram deixando aí no local, né? Devido à pressa de fugirem e não serem pegos pela polícia militar. Oana, é, foi feito né, uma busca ali na região, mas infelizmente ninguém foi preso ainda, viu? Esse o proprietário da Madeireira registrou aí o boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, né? E fica o medo, né? Porque... É, eles não tiveram aí vergonha nenhuma, entraram, é, tinha circuito de câmeras. Essas imagens devem ser entregues aí é, nas próximas horas para a Polícia Militar para identificar quem que é né, os autores aí desse furto. Portanto, muito medo para os comerciantes também no final de semana com a onda de furtos que vem acontecendo aqui no nosso município, Ana Cristina.